por fantasma e arremessado de um prédio. Criatura obscura avistada em um túnel. Amigo fantasma registrado no brinquedo de um parque. Jovem desaparece em túnel e reaparece sem os olhos. Boneca maldita com o espírito de uma criança aprisionado se move sozinha durante ritual do tabuleiro Ouija. Criatura estranha e encontrada no Pantanal da Amazônia nas regiões de Ratanabá e muito mais. Mas antes já vai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 Fantasma agressivo. Câmera de segurança de um apartamento do 26º andar de um prédio mostra o momento em que um jovem estava tranquilamente deitado no sofá mexendo no celular quando de repente algo lhe chamou a atenção. queda de um objeto no fundo da cozinha. Curioso, levantou-se para averiguar arrastado, as imagens não mostram, mas ele foi arrastado até a janela e de lá de cima foi arremessado por esta força invisível, infelizmente ele não resistiu à queda. Um jovem acordou repentinamente de madrugada e notou que sua casa estava toda revirada e haviam muitas cinzas pelo chão como se tivesse havido um incêndio. Seus pais e seus irmãos também haviam desaparecido inexplicavelmente. Então, ele foi ver o que estava acontecendo. No segundo andar, ele começou a escutar um barulho vindo de um quarto. Parece haver alguma coisa batendo a porta. Sim, a coisa remissou o um objeto em sua direção. Ao acender a luz, descobriu que não havia ninguém ali. Um grupo de caça-fantasmas encontrou uma boneca maldita no sótão de uma casa abandonada. descobriram que o espírito de uma menina encontra-se aprisionado dentro dela e clamando por ajuda. Não sei, não é? Diante disso, eles decidiram fazer um ritual por meio do tabuleiro Ouija para tentar libertar aquela alma. É louco velho. É tá ouvindo? Né? Que é isso, velho? Menina, você tá aqui com a gente? O que foi? Saiu. Foi você? Não. Foi você que fez isso? Olha não é nós mesmo? Parece que o demônio não está afim de brincar. O botão está se movendo sozinho para fora do tabuleiro. Jogou um pouco de barra também, não foi? Não saiu o tabuleiro. Prestem bastante atenção naquela boneca. Mano, tá muito ruim cheiro, velho. O que que é isso aqui, Beto? O que que é? O que que foi? Sim, assim, ela virou a cabeça. Mano, vamos tacar fogo nisso aí. Vai, não é você tem Vamos tacar fogo, vamos. Mano, mas não, acho que ela vai... Foi quando o demônio provocou um terrível terremoto no local. Com isso, eles tiveram que deixar a casa às pressas antes que ela desabasse sobre suas cabeças. Infelizmente, neste dia, a alma presa na boneca não pôde ser liberta. Cada dia que passa, temos uma nova descoberta em Ratanabá. Dessa vez, um grande animal teria sido encontrado na região da Cidade Perdida, a mais restrita e inabitada do Pantanal Amazonense no Brasil. Um animal de aproximadamente 4 metros de altura foi filmado se banhando em uma lagoa. A criatura parece um grande pato com quatro patas. Ainda não deram nome a essa espécie, mas já é apelidada de Patossauro nabá. Se as imagens registradas forem reais, podemos estar vislumbrando o animal ratanabense que veio antes dos dinossauros. O jovem Taomi estava voltando da escola, para chegar a sua casa, ele não tinha outra escolha a não ser passar por um túnel apavorante, mas neste dia ele estava acompanhado de um amigo, e lá foram eles. Foi quando, de repente, o seu amigo desapareceu do nada, quando já estavam no meio do caminho. Sim, lá está seu amigo no fim do túnel. Então ele correu, mas ao chegar lá ele já havia sumido novamente. Mas não por muito tempo. totalmente desfigurado. Algo me diz que ele estava a todo momento sendo acompanhado por um fantasma sem saber. Aqui temos o enigma do pequeno Mohamed captado em um parque de diversões, imagens gravadas antes do ocorrido. Agora ele encara um brinquedo do parque e ao seu lado havia um menino que ele não conhecia. pergunto Aonde está aquele menino? A mãe ficou em estado de choque ao rever as imagens e foi para trás do brinquedo para ver se a criança havia caído. Em seguida, percorreu o parque em busca daquele menino, mas ele não foi encontrado. Na descida do brinquedo, nenhum pai esboçou desespero e preocupação com o desaparecimento de alguma criança e neste dia não havia nenhum registro de perdidos. Então... Quem ou o que era ele? Seria um fantasma? Um jovem explorou sozinho um túnel misterioso aonde viu algo estranho. Segundo ele, foi uma das explorações mais perigosas que já experimentou. Ao longo de um dia inteiro, atravessou mais de 10 milhas em um sistema de túneis confuso e aparentemente interminável até o limite. Em vários momentos, ele notou um silêncio perturbador e começou a ter a estranha sensação de estar sendo observado. Enquanto continuava a explorar mais profundamente os túneis, obteve sinais de que não estava sozinho, sim ao registrar o um encontro mais aterrorizante que já experimentou em vida.